Que o Senhor Todo-Poderoso ele guarde, lhe proteja. Que o sangue de Jesus esteja sobre a sua casa. Traga livramento sobre todos os seus filhos. E a graça do Senhor se manifeste em cada dia dessa próxima semana, desse fim de semana. E a bênção que traz riquezas e não traz dor também se manifesta em cada casa. Em nome de Jesus. Recebe um abraço gostoso da Bahia. Quantos aqui conhecem a Bahia? Oh, maravilha. por isso que essa... Essa conferência aqui é poderosa também, quanta gente aqui amando a Bahia. Eu sou de Salvador, coração baiano, uma alegria de estar aqui com vocês, sabendo que o Nordeste está sendo visitado por uma, por uma presença de Deus tremenda. Muito obrigado, pastor Luciano Subirá, pela sua, sua amizade, seu carinho, Confiança. Toda vez que eu converso com o Luciano Ele sempre tem uma palavra de inspiração Uma palavra de motivação É sempre uma bênção poder Estar com ele E pelo convite poder ministrar aqui na nossa terra No nosso Nordeste Onde abundou o pecado Supra a graça Eu creio no avivamento no Nordeste do Brasil Quantos aqui creem Que no Nordeste Deus vai surpreender Algo na nação brasileira, amém? onde tem sequidão, onde tem sertão, onde tem idolatria, é aqui aonde Deus vai fazer algo incrível aos nossos olhos, sobrenatural para a glória do Senhor. Prazer muito grande. É... Primeira vez realmente que eu estou aqui em João Pessoa, mas eu me sinto em casa. Eu quero convidar todos vocês que estiverem na Bahia, que possam lá conhecer e visitar a gente também lá em Salvador, na Primeira Igreja Batista do Brasil, nós estamos em um novo local, não sei se alguém lembra, sabe mais ou menos como é Salvador, conhece bem a cidade, nós estamos perto do aeroporto, na Avenida, na avenida Paralela, ali no novo bairro do Alphaville, Deus fez um grande milagre, onde conseguimos um pedaço de terra no sobrenatural de Deus, e segunda-feira inaugurou a estação do metrô na porta da igreja, não é? Foi um milagre de Deus, um milagre de Deus. Eu lembro que quando nós estávamos na proposta de comprar esse terreno, eu dizia para a igreja, gente, vai ter um metrô, vai ter um metrô, mas era um projeto de 10 anos, e as pessoas diziam, ó oh, Deus, tadinho do meu pastor, tadinho senhor, que levou 12 anos para fazer em 6 quilômetros, primeiro primeira linha do metrô em Salvador, 12 anos. Esse agora tem 41 quilômetros e estão terminando em 24 meses. Mas tudo foi liberado depois que a igreja comprou o terreno. Depois que a igreja conseguiu chegar naquele local, tudo mudou na região. E quantos aqui creem que nós somos luz? Que as trevas não vão prevalecer? E vai trazer aonde você for, onde seu ministério estiver, vai ter progresso, vai ter desenvolvimento, vai ter favor e prosperidade em nome de Jesus. Então esteja lá conosco, você vai amar. Você sabe que Deus criou a terra em seis dias, não foi? E no sétimo, Ele foi para a Bahia descansar. Então, vai lá repousar, vai lá estar com a gente, que você vai ser muito bem recebido, muito bem amado, muito bem tratado. Eu amo a Bahia. Agora, queridos, assim, por mais que eu tenha assim, essa alegria de estar com você, ao mesmo tempo, é um grande desafio ministrar depois de Luciano. Não é? é um, eu deveria ter deixado você primeiro, que aí você ia fechar de boa, tranquilo. É um grande desafio. Mas confesso a você que o que Deus colocou no meu coração não é fácil compartilhar. Eu tenho assim, orado a respeito de, de, do que Deus queria falar, porque assim, a gente tem muita coisa para dizer. Você é pastor, você vai para lugar e você, os pastores têm um arsenal de mensagens. Se a gente for puxar o iPad, que não falta mensagem para compartilhar. Mas a questão é: o que é que Deus quer falar? O que, que o que, que Deus quer comunicar a essa cidade, a igreja dessa, desse local? E orando muito, eu estava preparando uma outra mensagem, mas ela não estava se intensificando, até que eu parei tudo. E eu disse, Deus, o Senhor vai, vai me dar uma confirmação. E eu disse assim, Senhor, eu, eu, o Senhor está me falando sobre esse tema? Então, eu vou pedir um sinal. Eu não vi hoje o devocional, não li um livrinho de devocional que eu tenho, para cada dia do ano, um devocional. Se eu vou ler o devocional de hoje. Se tiver essa palavra, eu disse a palavra no devocional. Então, eu sei que o senhor está confirmando que é essa outra mensagem que está no meu coração. Quando abri 15 de setembro, hoje, na terceira linha, tinha a palavra que eu tinha falado com Deus. E eu não sei qual é o motivo que Deus quer trazer isso, mas Deus sabe. E, na verdade, assim, quando Deus nos envia para lugares, pastores, convidados, nós nossa intenção não é performance, nossa intenção não é pegar o top 10, o top 10 e ver os melhores mensagens que a gente tem de mil que Deus já nos deu e tentar impressionar pessoas. Não é isso. Não é aqui marcar um nome, marcar uma presença e dizer, uau, que coisa tremenda, não. Porque nada disso valeria. Isso seria o quê? É, acabou de, nós acabamos de aprender. Eu estaria fazendo e não sendo o que Deus quer. Que o Senhor quisesse. E o que, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja de João Pessoa? Deus, me, Deus falou comigo para tratar sobre o tema rebeldia. E esse tema, ele vem certamente para edificar você. Certamente para trazer livramento para você. Quem sabe tem algum pastor aqui que vai receber um discernimento de Deus através dessa palavra e você vai entender que existe algo que está acontecendo de forma sutil, que você ainda não percebeu, mas virá a luz e o Senhor Deus vai lhe trazer graça e vai lhe trazer livramento. Quem sabe tem alguém aqui que está sendo assediado pelo inimigo, está sendo tentado pelo adversário, para que você tenha sentimentos nesse, nessa, nesse caminho, mas graças a Deus que você está hoje na presença dEle e essa palavra também vai trazer livramento e vai trazer... Vai livrar você de prejuízos. Ou quem sabe você, em nenhum caso, nem no outro. Mas simplesmente você vai crescer na palavra, vai ter discernimento e alguma outra oportunidade lá na frente. Isso vai fazer sentido para você. Mas uma coisa é certa. A palavra de Deus não volta? Vazia. Quando pode colocar a mão no coração? Coloque a mão no coração, por favor. Em 30 segundos, peça o Espírito do Senhor. Para mais uma vez falar com você, é um tema que que tem tudo a ver com santidade, tem tudo a ver com o temor do Senhor. Certamente o Espírito de Deus vai nos ajudar, querido Espírito, mais uma vez nós nos submetemos a Ti. Tu és o Senhor desse lugar, porque a tua palavra diz: o Espírito é o Senhor. E estamos aqui sujeitos, submissos à Tua autoridade, ao Teu governo, à Tua liderança, aos Teus desejos. Vem fazer conforme o Senhor quer. Te damos toda a liberdade. Nosso coração está aberto. Nossa mente receptiva queremos receber de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? amém. A síndrome da rebeldia. Minha intenção aqui mais é falar sobre sinais e sintomas do que literalmente tentar entrar em definições e alguns outros tipos de profundidade, porque é um tema muito vasto, mas nós sabemos de que o homem foi criado em total perfeição, o homem criado é fruto do amor de Deus, mas o homem caído é resultado de uma rebelião diante do Senhor. Deus queria estender seu reino, nosso Deus é governador, Ele é rei, Ele é senhor, Ele é, ele é criador de todas as coisas. Deus já era, já era senhor de todas as coisas invisíveis, e Deus quis aumentar seu reino. E nós sabemos que a glória de um rei é no aumento do seu território. E Deus pensa em aumentar sua glória, de que maneira? Se ele já era senhor de tudo que era invisível, então ele resolve criar aquilo que é visível. E ele cria agora estrelas, ele cria planetas, ele cria a terra. E ele coloca um homem para ser o representante dele na terra. E esse homem, Adão, agora é o governador representante dos céus na terra. E Deus agora escolhe a terra para ser a extensão do seu reino nesse mundo, que é o processo da que nós conhecemos como a colonização, a terra, o projeto de Deus era ser materialmente aquilo que é espiritualmente no céu, por isso que o, o, a oração modelo que Jesus nos disse, e o primeiro pedido que Jesus nos ensinou a fazer, antes de pedir pão, antes, antes de pedir perdão, antes de pedir livramento do mal, ele disse, venha o teu reino, porque Adão perdeu esse reino. Adão perdeu o governo de Deus. Adão perdeu a autoridade do Senhor sobre a vida dele. Não perdeu uma religião. A religião é uma tentativa de encontrar o governo outra vez. Mas... Quando Adão se levantou contra Deus e ele decidiu não seguir a instrução, ele cometeu um ato de traição à autoridade de Deus. Ele cometeu um ato de traição à liderança de Deus. E ali assumiu o seu próprio governo. Ele assumiu ali a liderança da sua própria vida, sem saber que, na verdade, a serpente que tinha induzido agora tinha o poder. Tinha agora a autoridade para investir, para perseguir, para dominar sobre o ser humano. Quando a bíblia nos ensina sobre a queda de Adão, como o pastor Luciano disse, Adão caído ele se tornou uma matriz e a partir daquele homem caído ele reproduziu em toda a sua hereditariedade, em todas as gerações seguintes, o pecado, agora a bíblia ensina que por um pecado, por quantos pecados? 1, um, Romano 5,16 diz, por um pecado veio a condenação, e qual foi o pecado que trouxe a condenação a toda a humanidade? O pecado da rebelião, a rebelião é a mãe de todos os pecados, qualquer pecado é uma agressão a Deus, é uma agressão à santidade de Deus, é uma ofensa à natureza de Deus, é uma quebra das leis de Deus todos os outros pecados nascem da rebelião, então quando o homem caiu, ele caiu por esse pecado, ou seja, o homem caído já tem uma tendência para isso, o homem caído tem uma tendência para a rebelião, agora graças a Deus que a palavra nos ensina que em Cristo Jesus eu e você somos o que? Uma nova criatura, ele disse, então isso não faz mais parte de mim. Sim, a mesma Bíblia que diz que nós somos uma nova criatura, é a mesma Bíblia que diz que nós temos que manter o velho homem crucificado. E nós não podemos permitir que essa velha natureza volte a operar. É justamente sobre o processo da santificação que foi falado aqui. Se uma pessoa não pudesse ser vítima desse tipo de ação maligna, nós não teríamos um desviado hoje da igreja. Então, é algo que eu e você temos que avaliar, eu e você temos que observar. Existem, existe um processo em que a rebelião ela vai se fortalecendo. Eu acredito realmente de que uma pessoa que, que chega num estágio avançado de uma rebeldia, eu acredito que, no começo, não era a intenção dela romper alianças. No começo, não era a intenção dela se afastar de liderança. Eu creio que talvez foi algo que nasceu no coração, mas não foi tratado. Talvez não foi identificado, aquilo foi aumentando, foi aumentando, quando viu aquilo, dominou a pessoa. Como uma vez Deus falou para Caim, e disse, Caim, o que você está sentindo? Por que seu semblante está assim caído? Deus teve um encontro pessoal com Caim, Deus sabendo qual era a intenção dele, Deus foi lá tentar ajudar Caim, mas mesmo assim Caim não permitiu. Ele permitiu ser dominado por aquele sentimento. Então, eu acredito de que Deus, hoje, quer trazer discernimento aos nossos corações, para que nenhuma ação da serpente venha a prevalecer em nenhum ministério, nenhuma família, nenhuma empresa e em nenhum lugar. Quem aqui está de acordo pode dizer amém? Amém? amém? A palavra... A palavra rebelde no hebraico é marad, no hebraico. Eu gosto muito desses detalhezinhos. Eu não sou experto em hebraico, eu estudei um pouquinho. Mas é muito interessante como você tem detalhes no idioma hebraico. Cada consoante nesse, no, no idioma hebraico tem um significado. É tão rico a linguagem, a língua hebraica, de que cada palavra ela tem um sentido, cada letra tem um sentido. É diferente do português, do inglês ou francês. Letra A não significa nada, só A. Letra B é só B, mas no hebraico, não. E quando você junta as três, as três consoantes da palavra rebelde, que é em hebraico que é marad, é MRD, ou seja, Mem, Resh e Dalet. Essa palavra Mem, no original, no hebraico antigo, significa águas agitadas. O que, que significa? Águas agitadas, a palavra este significa líder, significa ser cabeça, ser primeiro, ok? O que significa a letra R no hebraico? Ser líder, ser cabeça, alguém que quer estar na frente. E dalet, letra D, significa porta, ok? Então, quando você junta essas três, essas três letras, você entende qual é um, uma ação da rebeldia, é uma agitação. Que provoca uma liderança, alguém que quer tomar a frente de algo e conduz a uma porta. Essa porta é um caminho alternativo. Essa porta é um, é um caminho onde alguém quer seduzir, onde alguém quer levar. Então, uma alma agitada, um coração agitado, algo que não, a pessoa não está, não está de acordo, faz com que essa pessoa se levanta, se, se verbalize, fale sua opinião, se levante e provoque um caminho alternativo do que as pessoas já estavam. Ali presente, a Bíblia sempre garante, meu irmão, que o rebelde vai cair, o que a Bíblia garante? Mas também a Bíblia nos ensina de que nunca vai querer cair sozinho, nós sabemos isso desde a primeira rebelião lá no céu, nunca vai querer cair sozinho, e a ação da rebeldia é justamente tentar abrir uma porta para que pessoas possam ir. Mas o Senhor Deus vai nos dar sabedoria nessa noite, porque nada dessas coisas vão prevalecer Amém. na nossa casa. Porque a rebelião não é só na igreja, é na família, é em é todos os lugares. Existe esse tipo de, de movimento. E se o Senhor nos trouxe aqui, é porque Deus está querendo nos livrar. Amém ou não? Amém. Eu sou adepto muito de de um estudo chamado A Lei da Primeira Menção. Quando você quer estudar um tema específico na Bíblia, vai para a primeira vez que aquele assunto é abordado. E ali você vai extrair princípios, origens, que vão trazer fundamentação, argumentação, aquilo que o estudo quer trazer. Então, quando você vai analisar a primeira vez que a palavra marádio, a palavra rebelde, aparece na Bíblia, e uma rebeldia contra Deus contra Deus, é justamente em números 14 quando os dez espias começam a fomentar, os dez espias começam a, a contaminar as pessoas de Israel dizendo, não, a terra não é boa, está cheio de gigantes, quem lembra desse texto? não, lá não vale a pena, olha, vai, nós vamos morrer e naquele instante, no versículo 9 a Bíblia diz, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não sejam rebeldes contra quem? Contra o Senhor, aqui está Moisés, aqui é o coração de Caleb, aqui é o coração de Josué, aqui eles estão dizendo, por favor não pense assim, não ajam desse jeito, não, não verbalizem essas coisas, porque esse tipo de sentimento, esse tipo de palavra é uma rebeldia diante de Deus. E no contexto dali, você consegue ver, desde o capítulo 13, você consegue ver, aonde eles se queixaram contra a liderança, se queixaram contra Moisés... Disseram Moisés nos trouxe aqui para nos matar, se queixaram contra Deus, questionaram a intenção de Deus, por é que Deus nos trouxe a esse lugar? E depois, o que eu acho incrível ainda no versículo 4, no capítulo anterior, que é o 13, eles rejeitaram Moisés e ainda, e ainda fizeram uma proposta, vamos levantar um outro líder para nos conduzir de volta ao Egito. Então, dentro desse contexto, você consegue identificar o primeiro sintoma aonde uma ação de rebeldia ou rebelião está nascendo. Qual é o prim primeiro sintoma da rebeldia? É o senso da injustiça. É o senso da injustiça. O que aconteceu aqui com esse pessoal aqui? Eles estão dizendo, o que nós estamos para enfrentar não é justo nós vamos enfrentar gigantes, nós já passamos por 40 anos aqui. Oh, perdão, nós já passamos por esse deserto aqui. Nós, antes dos 40 anos, que os 40 anos foi, de, foi resultado disso aqui. Nós já passamos por essa luta, já passamos por escravidão. E agora a gente tem que enfrentar gigantes, cidade fortificada, cidades com muros imensos. Eles estão achando que eles vão morrer, eles se, eles se sentem pequenos, os adversários são gigantes. Qual é o sentimento do coração? Isso não é justo. E esse é o primeiro perigo e é o primeiro sentimento que o diabo tenta capitalizar em cima para tentar aumentar a agressão. Quem está ouvindo? Onde a pessoa acha que existe uma parcialidade? Onde a pessoa acha que existe uma desigualdade? Isso acontece dentro de casa. Talvez você... Tem um irmão, dois irmãos, mas sempre tem um que diz assim, ah, fulano de tal, ele sempre é o mais favorecido, fulano de tal sempre é o mais protegido, ele fica irritado, ele fica chateado porque ele acha que o irmão mais velho tem mais, tem, tem mais ou então o, o mais velho acha que a irmã menor tem mais, e isso, esse senso de que não está havendo igualdade, não está havendo parcialidade ou, ou imparcialidade, esse senso de injustiça começa a provocar o coração a querer se rebelar. E, às vezes, aquilo vai aumentando, vai aumentando, e a criança explode, a criança bate a porta, entra no quarto, começa a falar um monte de coisa. Quem aqui sabe o que eu estou falando? Não precisa levantar a mão, mas passado é passado. Mas você está sentindo, você está entendendo aqui, não? Um sentimento de injustiça. Lembra da, daquela parábola, aquela parábola quando a, a, aquele senhor contratou uns oito da manhã, contratou outro dez da manhã, duas da tarde, lembra disso? Quem foi que mais reclamou? Quem foi que mais reclamou? Aquele que foi contratado desde cedo, porque o que foi contratado faltando só uma hora no dia, recebeu o mesmo salário, então ele se sentiu o quê? Injustiçado. E ali provocou uma ação para falar, para levantar a voz, para emitir sua opinião, para emitir a sua ira. E aí é onde cai o perigo. Uma das coisas que eu e você temos que trabalhar de forma consciente na nossa vida é de que Deus é justo. Eu e você não podemos permitir... Uma semente maligna entrar no coração E achar que Deus não está sendo bom conosco Que Deus está fazendo acepção de ministérios Que Deus está fazendo acepção de bairros Que Deus está fazendo acepção de pastores Que Deus está fazendo acepção de líderes Ou Deus está fazendo acepção de, de irmãos Nós temos que tratar, a Bíblia diz em Salmo 5,4 Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça Contigo o mal não pode habitar então, se existe alguma insatisfação na nossa vida, se existe algum descontentamento dentro da gente, não é a culpa de Deus. Eu tenho que lembrar que eu tomei decisões. Eu fiz escolhas, provavelmente, que não foram corretas, que me trouxeram a uma situação que eu não estou me agradando. E eu tenho que ter muito cuidado de que Deus não seja responsabilizado por isso. Eu estava tratando disso essa semana dentro da igreja local. Uma pessoa de um alto padrão de vida, com uma formação elevada, perdeu o emprego, esse mês, e com três semanas de desemprego, já começou uma murmuração já começou uma crítica, nunca, em todos os anos, nunca criticou o líder, nunca criticou o, o líder do ministério, nunca, mas, de repente, uma outra pessoa apareceu, por quê? Será que, eu não, não quero julgar, mas será que tem algum senso de injustiça onde a pessoa acaba dizendo, mas, Senhor, por quê? Por que, que eu perdi meu emprego? Por, que, que, por que, que eu não estou agora passando, por que, que estou passando essa situação? Se eu dei aquela oferta, se eu fiz aquele voto, se eu trouxe o meu dízimo. E as, esses questionamentos começam a subir o coração das pessoas. E tem gente que atribui uma loucura de até achar que Deus não está sendo bom. Aliás, uma das primeiras coisas que a gente aprende na Bíblia, em Gênesis 1, que Deus é bom, que tudo que Deus fez foi E o que a serpente tentou falar e provar a Eva, desde o começo que Deus não estava sendo bom com ela. Impedindo-a de ter acesso a uma única árvore. Então, nós temos que ter esse cuidado. Ah, se... e o diabo aproveita. Ah, então se, se Deus lhe amasse, Ele não ia deixar você passar por esse divórcio. Ah, mas se Deus estivesse realmente cuidando de você ele, seu carro, ele não ia deixar seu carro bater E o diabo aproveita as oportunidades Para justamente criar um senso de injustiça contra o Senhor Às vezes pode começar a se manifestar contra pessoas Mas o alvo sempre é Deus Quem gente está entendendo Agora, se nós entendemos que a primeira rebelião que aconteceu lá no céu Qual foi o senso de injustiça que Lúcifer passou? porque foi o primeiro. A rebelião nasceu no céu. Ele impôs sobre os homens a sua angústia, a sua maldade. É a razão porque o homem é perdoado e o diabo não é. Porque o pecado do homem veio externo, veio a tentação por fora, mas o pecado no coração de Lúcifer nasceu dentro dele. Então não há perdão para ele. Mas qual foi a injustiça que ele sentiu? A Bíblia está no... Um detalhe aqui, nós sabemos que ele tinha desejo de ser igual a Deus, não é isso? Que ele queria ser semelhante ao Senhor. Veja esse texto aqui de Ezequiel 28. Veja esse texto aqui, Ezequiel capítulo 28, a partir do... Capítulo 28 a partir do versículo 13. Diz assim, você estava no Éden, no jardim de Deus. Eu estou na versão NVI, não sei, pode ser, seguir esse aqui também. Versículo 13. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Quais eram as pedras? Sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, cabúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. O que é que Lúcifer era? Um querubim guardião. A gente chama Lúcifer, mas, na verdade, essa palavra não existe na Bíblia, mas é uma tradução de, de anjo de luz, como Halel. Pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as, peças, entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que... Quem pode dizer comigo até que? Até, até que se achou iniquidade, essa palavra é injustiça no original, até que se achou iniquidade em você. Que iniquidade nasceu nele, dentro desse texto que a gente pode avaliar? Algo muito curioso aqui. A Bíblia diz de que havia uma capa, havia como um... Foi preparado para ele as pedras preciosas que enfeitavam... Esse querubim. E essas pedras estavam sobre ele, engastadas, encravadas. Cada pedra ali tinha uma representação. E quando você olha de novo o texto, dá uma olhadinha aqui de novo no texto. Ezequiel 28, versículo 13. É importante a gente ver isso. Já está lá? Versículo 13. Conta comigo quantas pedras são que estão... Em, nesse anjo querubim, guardião e ungido. A Bíblia diz, as pedras preciosas enfeitavam. Quais são? Sádio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbunto e o que mais? Esmeralda. Quantos são? Quem contou? Nove pedras. Nove pedras. Quando a gente compara Ezequiel 28 com Êxodo 28, que tem o peitoral do sacerdote... São exatamente as nove pedras que estão aqui, estão no peitoral do sacerdote. Agora, lembre-se, uh, eu tenho até uma foto que eu, que eu não sei se deu certo para enviar, tem uma foto que você já viu, uma da, do peitoral do sumo sacerdote anterior, a outra foto. Ali está, ele tinha 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel. Ok. A figura do sumo sacerdote. A Bíblia ensina que tudo o que aconteceu no tabernáculo foi uma revelação que Moisés recebeu quando ele estava no monte. E a Bíblia nos ensina de que tudo o que foi feito para o tabernáculo era apenas uma sombra do real que havia no céu. Ou seja, se havia uma arca na terra, é porque havia uma arca onde? No céu. Se havia uma menorá na terra, é porque havia uma no Céu, tudo que foi feito no tabernáculo, a Bíblia diz, eram sombras das coisas eternas, das coisas celestiais. Ora, se você pensa numa sombra, se eu fizer estender a minha mão na frente de uma luz e, e projetar uma sombra no chão, obviamente você vai ver a minha mão no chão com a forma dos cinco dedos, sim ou não? Ok, então qual é o real? É a sombra ou é a mão? É a mão. Então, o, ainda que Moisés tinha já o um modelo, tinha os detalhes de cada utensílio do tabernáculo, mas a, ainda que era material e tangível, mas ainda para Deus era como se fosse uma sombra. O real estava no céu. Inclusive a Bíblia fala da arca na Nova Jerusalém. Bem... Quando ele vê a roupa do sumo sacerdote, ele tem uma visão no céu. Ele tem uma visão do sumo sacerdote que está na glória. E eu e você sabemos que o sumo sacerdote, quem é? Quem é, quem é o sumo sacerdote? Jesus Cristo. E por que ele é o sumo sacerdote? Inclusive, há uma observação no livro de Hebreus diz: mas ele não era nem da tribo de Levi. Porque Jesus não nasceu da descendência de, de Levi, ele é da descendência de Judá. Então, se fosse pelo sacerdócio humano, ele não poderia ser sacerdote, porque ele é de Judá. Mas a gente tem que se lembrar do seguinte, que a tribo de Levi só foi levantada para ser uma tribo sacerdotal porque ela foi substituída pelos primogênitos. A Bíblia diz que depois da morte dos primogênitos no Egito, Deus disse: "Todos os primogênitos são o quê?" São meus, traz eles para mim e eles vão me servir. Mas seria uma crise em Israel se toda a família, em toda a tenda, em toda a casa, tivesse que abrir mão do marido, se fosse o primogênito, ou de um filho, para ele servir ao Senhor. Então Deus diz assim, então os primogênitos fiquem em casa, mas no lugar do primogênito será substituído pela tribo de Levi, então por que, que Jesus pode ser sumo sacerdote? Não por causa da tribo de Levi, mas porque Jesus é o primogênito, filho de Deus E como primogênito ele tem a legalidade para ser o sumo sacerdote lá na glória Quem entendeu diga bem Então Jesus como primogênito, unigênito também é primogênito Ele é o filho de Deus E ele agora está no céu E Moisés tem a visão do real E no peito de Jesus tem doze pedras tem 12 pés, ele vê o real e ele reproduz uma sombra no físico. E o que representa 12? Não estou aqui para fazer apologia disso, mas a gente tem que entender. 12 eu e você entendemos, fala de quê? Governo. As 12 tribos de Israel. Gênesis 1: às 12 horas governam o dia, as 12, o sol governa o dia a lua governa à noite, às 12 horas, nós entendemos que 12 fala de autoridade, 12 fala de governo, como cada número na Bíblia tem um sentido, 12 fala de liderança, de autoridade, de governo, e quando o diabo, ou Lúcifer, está na glória, e ele anda ao redor do trono, porque o querubim, ele sempre está protegendo lugares sagrados, como a arca, e o querubim está diante de Deus, ele está diante do trono do Senhor, no meio das pedras de fogo, tem as mesmas pedras que Jesus tem, só que Jesus não tem nove, Jesus tem quantos? Doze, e ele olha para si e diz, eu tenho nove, ele olha para Jesus e diz, ele tem doze, eu olho, ele olha para si e diz, tem nove, e ele que tinha um coração de querer ser semelhante a Deus, ele pensa, por que, que eu tenho nove? Por que, que eu não tenho os doze? Por quê? Porque Deus não deu o governo a Lúcifer, a Bíblia diz que o governo estava sobre os ombros de Jesus Cristo, sobre o Senhor da glória. Deus deu o governo ao seu filho, a Jesus Cristo. Todo o poder e toda autoridade foi, foi dado nos céus e na terra. Foi dado a Jesus. E o um senso de injustiça nasce no coração de Lúcifer. E aqui começa o sentimento dele de achar de que ele não, que ele não tem, que ele não é igual. Agora, o que é curioso é o seguinte... Três pedras que estão no peitoral do sacerdote não estão no peitoral de Lúcifer. E a próxima imagem mostra isso. E é exatamente a terceira fileira. Estas três pedras não estão na lista das nove de Ezequiel 28. E nós sabemos que cada pedra representa um nome da tribo de Israel. Inclusive eram escritas nas pedras. E quais são as pedras que não estão no peitoral do, do, do Lúcifer. A pedra de Gad da tribo de Gade, a pedra da tribo de Azer e a pedra da tribo de Zacar. OK? Então, quem está me acompanhando, diga bem. Gade, no hebraico, significa tropa de ataque. O que, que significa Gade? Tropa de ataque. Azer, no hebraico, significa avançar, ir para frente, ser feliz, ou seja, prosperar em algo. E Isaac significa ser recompensado, como ganhar um salário. Então Deus, na, quando criou, isso aqui é magnífico sobre Deus. Deus, quando criou Lúcifer, quando criou o querubim, já criou ele com esse limite. E disse: e Essas três pedras você não tem. Você não tem uma tropa de ataque que vai se levantar e ter recompensa. Isso não vai acontecer. E nós entendemos que o que foi que Satanás justamente fez quando ele tentou se rebelar contra o Senhor? Ele tentou levantar o quê? Um exército. E ele não conseguiu. O exército ele não conseguiu. Ele levou apenas quanto? Uma terça parte dos anjos. Mas Deus reteve, Deus o limitou Isso me dá muita segurança Porque Deus que já sabia todas as coisas Aquele que um dia seria o nosso inimigo Ele já foi criado limitado Significa que não só ele começou limitado Mas hoje ele é derrotado também Para a glória do Senhor Deus Quem pode dizer amém, Jesus? Graças a Deus, Deus está no controle Deus sabe todas as coisas Mas há um senso de injustiça Que eu e você temos que ter cuidado Nós temos que, temos que preocupar, nos preocupar com isso então, se você percebe essa linguagem de pessoas reclamando que ela não tem, que o outro tem mais, que isso não é correto, que ela não aceita, você precisa identificar e começar a orar em cima disso. E começar a pedir a sabedoria de como tratar sobre esse assunto. O segundo sintoma da rebeldia é a autossuficiência. Qual é o segundo sintoma? A autossuficiência. Onde é que a gente descobre isso? São muitos detalhes, mas eu vou passar adiante, só para que vocês vão captar fácil. A segunda vez que a palavra marádia aparece na Bíblia, é justamente em Josué, capítulo 22, de 10 a 34. É muito interessante esse texto aqui. Josué 10, perdão, Josué 22, dos versículos 10 a 34. Deixa eu dar uma, uma lembrada do que acontece no texto. Você se lembra quando, depois dos 40 anos, quando eles finalmente voltaram para o mesmo lugar e eles estavam para atravessar o Jordão para a conquista da Terra Prometida, já com a liderança de Josué, é certo? Se posicionaram ou não? Ok. Quem se lembra as tribos que tomaram a decisão de ficar do lado da direita do Rio Jordão? Você se lembra ou não? Rubens, Gad e Manassés, só que metade da tribo de Manassés que era tão grande. Ainda na, em vida, quando eles chegaram na primeira oportunidade diante da terra prometida, ainda Moisés em vida, quando eles olharam a terra que era uma planície, era uma terra boa, embora que Deus estava dizendo que eles iam atravessar o rio para conquistar a terra do lado do ocidente, ao olharem para o lado da terra do oriente, Rubens, a tribo de Rubens e Gade disseram, uau, essa terra aqui é maravilhosa eu quero ficar com essa terra nós queremos ficar do lado de cá Moisés quando ouviu esse pedido ele ficou irado, se você vai olhar o texto ele ficou brabo, e ele disse vocês são loucos, vocês querem despertar a ira de Deus e eles disseram, calma Moisés, calma calma, a gente promete as famílias ficam aqui e os homens vão atravessar o rio e vão conquistar com os nossos irmãos. E depois que ganharmos todas as terras de lá, nós vamos voltar para morar com nossas famílias do lado de cá. Apenas permita que a gente fique do lado da direita do rio. Moisés se acalmou e disse, então tá bom. Se você se compromete com isso, tudo bem. E aí, eles tomaram a decisão de não entrarem na terra do lado de cá com todos os seus irmãos. Eles já acharam que vamos garantir o meu, nosso, vamos garantir logo essa terra aqui é boa para gado. Tudo bem, Moisés permitiu. Mas quando chegou a época de Josué, quando chegou esse momento, a Bíblia diz que depois que eles cumpriram a palavra e venceram os povos, e chegou o momento de retornar à sua terra do outro lado do rio, eles fizeram algo curioso. O que foi que eles fizeram? Dá uma olhadinha aqui nesse texto, versículo 16. Só quero destacar esse aqui. Assim, toda, assim diz toda a comunidade do Senhor. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que vocês se afastaram do Senhor? Construindo o que, gente? Um altar para... Vocês rebelando-se contra ele. Você sabe o que essas três tribos fizeram? Sabe o que eles fizeram? Deus já tinha dito, dizendo assim, vai haver um altar e eu vou escolher o lugar onde o altar será. E no lugar que eu escolher, haverá descanso para Israel. E Deus escolheu a cidade de Siló para levantar o altar do sacrifício, para que as tribos pudessem ir oferecerem adoração a Deus. Interessante que Siló significa descanso e no momento em que eles decidiram voltar para o outro lado do rio, a Bíblia diz que eles construíram um segundo altar, e a Bíblia diz que era um altar gigante, era um altar tão monumental, tão imenso, que dava para enxergar do outro lado do rio, e quando os irmãos olharam e disseram, meu Deus, olha o que eles estão fazendo, eles estão construindo um altar para eles, que loucura, e eles ficam irados, e quase começa uma batalha civil aqui, duas outras tribos quererem entrar em guerra contra a tribo de Rubens, Gade metade de Manassés. E o que, que a gente vê nesse texto? A gente vê o quê? Uma certa independência. Não deixa a gente viver do lado de cá, vocês moram lá. Não, não, não, vocês têm o altar de vocês lá, que beleza, mas ó, deixa a gente ter o nosso altar aqui também, a gente também aqui vai adorar o Senhor. Alguém já ouviu? a pessoa dizer assim, ah, Deus só fala lá naquele lugar, ah, vamos fazer um culto aqui, o pastor convocou lá, ah, mas por que não faz um culto aqui também? Isso aconteceu outro dia, Foi um, houve uma convocação no lugar, daqui a pouco veio um grupinho e disse, disse assim, olha, a, a igreja está se reunindo no monte hoje, mas a gente pode reunir aqui também, porque Deus também habita aqui no meio da gente. Parece ser uma coisa muito inofensiva, parece ser uma coisa até bonita que vamos nos reunir para orar. Mas se há uma direção, se há uma direção que vem da liderança, se há uma direção que vem de Deus, por que, que vai ter uma direção paralela? Por que, que vão ter dois altares? E no momento que eles são confrontados, eles vêm com uma palavra dizendo assim, não Josué, Deus me livre, não de jeito nenhum, esse altar aqui, na verdade, ele é só um monumento a história deles. É só um monumento. É porque a gente não quer que amanhã, quando os nossos filhos crescerem, e a gente tiver que atravessar o rio para adorar do outro lado do rio, vocês nos impedirem de fazermos sacrifícios lá de lá. Isso aqui vai ficar como um memorial de que existe um altar do outro lado para a gente adorar. Não faz nem sentido uma coisa dessa. Um altar todo bonito, em desuso, Será que não haveria uma sedição, ou uma, uma sedução, aliás, ou uma tentação para usar aquele altar? Nós sabemos que, por muito menos, eles já fizeram coisas piores. A Bíblia diz que só porque Moisés demorou 40 dias, o próprio Arão construiu um bezerro de ouro. Nós sabemos a tendência do povo. Ali era um laço. O que é isso? É um senso de quê? Uma certa independência. Esse é um o segundo, segundo sinal, É onde a pessoa acha assim, olha, sabe uma coisa? Deus também fala comigo. Quem já ouviu isso? Deus também Deus também age através da gente. E, e eu vou, vou voltar para aquele exemplo do, do adolescente. Ele está irado, ele está aborrecido, ele entra no quarto, ele bate a porta, ele começa a xingar, ele fica com raiva e ele diz no coração, por causa de um senso de injustiça, qual é a próxima coisa que nasce no coração dele? Ele diz assim, quando eu fizer 18 anos, o que, que ele está dizendo? Eu vou ser o quê? Independente Quando eu ganhar meu salário eu, eu prometo a mim mesmo Eu vou cair fora É a autossuficiência Por um senso de injustiça Nasce uma autossuficiência Dizendo, sabe uma coisa? Eu não preciso desse pastor Sabe uma coisa? Eu não preciso desse líder Sabe uma coisa? Eu não preciso frequentar essa célula Eu não preciso fazer parte desse ministério e a pessoa, agora, ela acha que pode caminhar sozinha, que ela não precisa um dos outros. E a Bíblia diz que sem mim, Jesus falou que Sem mim, nada podeis fazer. E aí, quando um, uma pessoa começa a entrar nessa rota, ela fecha o coração para o discipulado. Daqui a pouco ela começa a faltar a reunião, ela não quer frequentar assiduamente, ela recebe instrução, não obedece completamente. O coração já está começando a mudar. Interessante que o rebelde ama liderar os outros, mas não suporta ser liderado. Porque uma coisa que o rebelde não gosta é que digam a ele o que ele tem que fazer e como tem que ser feito. Isso é uma angústia para o coração dele. Quem está ouvindo? Então, nessa autossuficiência é perigoso porque ele pode até ter dons ele tem dom, mas ele confia no seu talento ele confia na sua habilidade olha, eu só tenho conhecimento, eu tenho experiência eu tenho talento, eu tenho dons e os seus dons agora passam a ser seu, funda, seu fundamento ele acha que é isso que vai sustentar ele a sua habilidade, sua oratória ou sua riqueza até nós temos que lembrar o seguinte que o nosso Deus é um Deus que levanta líderes ele levanta líderes, e a unção da autoridade não respeita conhecimento, o que eu quero dizer com isso? Que não é porque você, quem sabe, ou alguém conhece mais do que um líder que foi designado, que ela não precisa se submeter a esse líder que ela precisa estar obedecendo, a Ah, esse. mas esse cara nem fala direito, eu já tenho meu mestrado, eu já tenho meu MBA, e a pessoa acha que pelo conhecimento, ela tem uma autoridade maior, não querido, uma coisa que eu aprendi na Bíblia, que a autoridade respeita a escolha divina, respeita a escolha de Deus, se Deus escolheu esse aí, então é esse que eu tenho que honrar, é esse que eu tenho que respeitar, quem está entendendo, diga amém, Então, é muito, muito sutil, lembra da igreja de Laodicea? Laodicea disse assim estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada é Autosuficiente. Deus disse, você não sabe o que você está falando você não sabe o que você está dizendo então esse passo da pessoa achar que sozinho ela caminha ela tem recursos suficientes para se dar bem é um ensaio já que está no coração dela mas ainda é recuperável. Por isso que tem que ser tratado, diga comigo, imediatamente. Quando você vê esses sinais, queridos, você tem que tratar logo. E se esse sinal, quem sabe, se está no coração de alguém, se Deus lhe trouxe aqui para ouvir essa palavra, querido, se tem algo em você, você tem que deixar Deus tratar com você rápido, hoje à noite, não espere para a palavra para amanhã. Porque Deus quer te poupar. Deus quer te livrar. Quem pode dizer amém? amém. Terceiro sinal. Terceiro sintoma da rebeldia, qual o primeiro? Quem lembra? Senso de injustiça, qual o segundo? A autossuficiência. O terceiro é muito óbvio, é o orgulho e a soberba. É quando chega o um momento em que a pessoa ela já se acha garantida. Ok? Ela já se acha garantida. Ezequiel 28, 16 e 17. Ezequiel 28, 16 e 17. Vamos ver juntos? A Bíblia diz assim, Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio ao brilho das pedras. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu Lancei-te por terra diante de reis, dos reis, te pus, para que te contemplem. A Bíblia diz que o coração de Lúcifer se levantou, se elevou. Aqui fala da prepotência. É quando o senso da injustiça provoca a autossuficiência, eu posso ser independente, não preciso de liderança, e agora ela ela se gaba, ela, ela se fortalece na sua formosura, no seu dom, ela se, forma, ela, ela se apoia no seu próprio conhecimento e ela ora, agora se acha melhor do que os outros. Ela pode ser melhor do que os outros. Eu, posso ser, eu, eu prego melhor do que ele. Ah, eu, eu faço essa célula melhor do que ela. Sabe uma coisa? Esse ministério aqui de Levítico, eu, eu, eu toco mais do que ele. E a, e a pessoa começa agora a se comparar e se achar de que ela tem um valor melhor ou um valor maior. Interessante que, no versículo 16, a Bíblia diz assim, na multiplicação do teu comércio. Quem pode dizer comércio? Se a palavra comércio significa negócio, troca, Proposta. Como na antiguidade não havia dinheiro, como era o comércio? Era baseado em quê? Em trocas, em propostas. É o que Satanás fez no céu. Ele fez propostas aos anjos. Ele fez propostas, fez trocas de, de promessas. A Bíblia diz que um terço acreditou nele. Por isso que a Bíblia diz, na multiplicação do seu comércio, houve um crescimento, ele começou a ser respaldado, ele começou a achar que agora ele tinha piso, ele tinha chão. E elevou-se, versículo 17, elevou-se o seu coração por causa da tua formosura. Quem pode dizer formosura? Essa palavra, ela, ela significa beleza. E uma coisa que, uma, uma pessoa que está criando, que está tá no meio desse caminho, uma coisa que ela gosta de receber, sabe o que é? Elogios. Gosta de receber elogios, mas não gosta de elogiar. gosta de receber elogios, outra coisa que diz assim, você corrompeu a tua sabedoria, sabedoria é um dom, o dom que Deus deu, no começo pode até ser usado, mas depois não vai ter a graça do Senhor, e a Bíblia diz assim, por causa do teu resplendor, resplendor é luz, é holofote, onde as pessoas querem aparecer, elas agora começam a provocar oportunidades para que elas apareçam, para que elas estejam na frente, para que elas sejam ouvidas. Ela quer multiplicar o comércio, ela quer multiplicar a opinião dela, ela quer multiplicar o sentimento dela, ela quer multiplicar o que ela acha para as outras pessoas. E agora, numa base de prepotência, de orgulho, o que é orgulho? Orgulho é a idolatria de si mesmo. É quando a pessoa se acha mais e melhor. O orgulhoso ele não tem fé em Deus, ele tem fé em si mesmo, ele tem fé em si próprio. É vaidade, é vanglória, uma glória vã. Umas características do orgulhoso é uma incapacidade de admitir o erro. Conhece gente assim? Incapaz de admitir o erro. O erro sempre é de quem? É dos outros. Insubmissão à autoridade. Sabe tudo. Ah, isso aí eu já sei. Você fala uma coisa, isso aí eu já sabia. Você traz uma, uma palavra que Deus diz, olha, Deus já tinha me falado isso. A pessoa sempre sabe, ela sempre conhece mais. É interessante você notar pequenos detalhes. Agora, algo que me chama a atenção é uma, submissão, uma insubmissão passiva. Diga comigo, insubmissão passiva. Por quê? Porque é algo escondido, algo piedoso, algo que não quer aparentar tão agressivo. É quando a pessoa não reconhece a liderança, ela critica, ela não quer obedecer, mas se obedece, ela obedece porque é uma obrigação. Ela não faz de coração. Ela é insubmissa de forma passiva, não ativa. Não é uma insubmissão ativa, visível. É algo mais aqui. Há uma diferença entre submissão e sujeição. O que é submeter? Submeter é obedecer. O que é submeter? Vou, vou tentar resumir de uma forma bem clara para a gente diferenciar. E sujeitar é honrar. Diga comigo, submeter é obedecer, sujeitar é honrar. Ok, você saber que é possível alguém ser submisso, mas não ser sujeito? A gente pode ter discípulos, você pode ter um funcionário, você pode ter um filho, você pode ter uma pessoa que está debaixo de uma influência ou, ou, ou autoridade sua, que ela é até obediente, ela, mas ela só obedece por obrigação. Mas por dentro está com raiva, por dentro está roendo, tá, o coração está fervendo. Já viu coisas assim ou não? É possível alguém obedecer por obrigação? Porque se não obedecer, ela vai ser despedida. Se não, se não obedecer, ela vai, ser, vai perder o salário. Se não obedecer, ela vai ter algum prejuízo. Então, ela não faz por honra, ela não faz de coração. Ela faz por obrigação. Isso é um estágio de rebeldia. Então, às vezes, a gente pensa que a pessoa, só porque está fazendo o que a gente diz, ou só porque o pastor mandou fazer uma coisa e a pessoa foi lá e fez, mas isso não significa que a gente vê o coração da pessoa. E só o Espírito Santo vai nos dar discernimento dessas coisas. E essa palavra está ajudando você, a você identificar, porque você não vai sofrer perdas em nome de Jesus. Quem toma posse? Como a expressão clássica do orgulhoso, de alguém que está nesse processo de rebeldia, é quando ela faz questão de dizer para os outros ouvirem, eu não concordo. Eu não concordo. Querido, quando você ouvir alguém dizer, eu não concordo, pode vir na autoridade dizer, qual é o teu nome? Ou então, de joelho irmão mão para trás. Eu não concordo. E a Bíblia diz em Amós 3,3, quem se lembra? Andarão dois juntos se não estiver de acordo, quando uma pessoa diz, eu não concordo, ela já está dizendo assim, eu tenho uma outra opinião, eu tenho uma outra saída, eu tenho uma outra ideia, eu tenho outro caminho. E eu quero dizer algo para vocês, não é porque você não entende uma direção de uma autoridade que você tem que discordar com ela. Não é porque você não entende porque o pastor tomou a decisão de pintar a igreja de amarelo. Você não gostou, eu não concordo. Querido, você não foi chamado para concordar. Você está entendendo? Porque essa é a intenção do diabo é te afastar. É criar uma rebeldia silenciosa dentro de você. E, e nós temos que entender uma coisa. Senhor, se eu não estou entendendo, eu vou orar ou então eu vou perguntar ao pastor eu vou perguntar ao patrão, vou perguntar ao gerente há uma diferença entre perguntar e questionar os discípulos de Jesus perguntavam a Jesus os discípulos de João questionavam Jesus questionar é, uma outra, é, outro, é outro nível, é outro coração pastor, eu não entendi isso o oh, líder, eu não entendi isso, meu oh, chefe, patrão, seja lá o que for, minha mãe, meu pai, eu não entendi, me ajuda a entender, mas cuidado para, talvez o coração já está no nível que diz, eu não concordo, e faz questão que os outros saibam, isso é perigoso, quem está ouvindo? A soberba, é uma pessoa soberba, ela tem dificuldade de dizer obrigado, eu vou pular isso aqui, difícil de elogiar, é veloz na justificativa, ah, eu errei, mas eu errei por causa disso, não. Ela, ela até admite que erra, mas ela tem uma razão para dizer errou. então não foi totalmente culpa dela, Bem, a Bíblia diz, só uma coisa que me estremece na palavra, sabe o que é? Que Deus que ama os perdidos, que veio salvar as pessoas de um pecado, que mandou os homens saltarem as pedras diante de uma prostituta, que, que está aberto para tocar leprosos. A Bíblia diz que Deus não resiste nenhum destes, só um que ele resiste, é o soberbo. Você pode imaginar um Deus tão poderoso, cheio de graça, cheio de amor, cheio de vontade de perdoar, mas eles têm alguém que meu coração se, se aperta e até se afasta. É aquele que nunca admite erro, que nunca acha que está errado. Como é que ele vai mudar de vida? Como é que ele vai entrar no processo de arrependimento? Se ele não reconhece de onde caiu para se arrepender. Quem está ouvindo? E o último? Último sintoma da rebeldia. Qual o primeiro? Senso de injustiça, dois. Autossuficiência, três. Orgulho e soberba, quatro. A desonra. Esse é o último estágio, onde já é algo forte, agressivo, público, onde existe uma intenção realmente de ferir, de trazer prejuízo. O alvo da desonra sempre é a liderança. O que, é que você ouviu? O que, é que você escutou? O alvo da desonra sempre é, pode ser a liderança familiar... Liderança profissional, liderança ministerial, eclesiástica, qualquer nível de liderança. É algo que a gente tem que tratar, queridos. Ninguém aqui está isento. Nós estamos aqui num congresso de santidade e consagração, não é? Para arrancar essas coisas de dentro de nós. Quem recebe? E como a gente está vendo a pessoa de Lúcifer, olha que incrível. No momento em que a rebeldia cresceu no coração dele Ele deixou de ser querubim para se, para se transformar numa serpente A primeira figura do diabo na Bíblia que aparece é como uma serpente Querubim no hebraico significa se aproximar Vem da palavra querub, está próximo Por isso que os querubins eram próximos dos lugares santos Onde a presença de Deus estava então ele, ele tinha o acesso, ele tinha a aproximação. Mas a palavra serpente no hebraico significa encantamento. E olha como a serpente faz. Quando era querubim, se aproximava de Deus. Mas uma vez que foi destituído dessa posição, ela usa do encantamento para não aproximar, mas para afastar pessoas de Deus. E a intenção da desonra é sempre afastar não só de liderança, mas finalmente a presença do Senhor, a presença de Deus foi o que aconteceu com o texto dos anjos foi o que aconteceu com Adão e Eva e foi o que aconteceu com tantas outras pessoas, a estratégia do inimigo é sempre afastar pessoas da igreja, da comunhão dos irmãos e finalmente da própria presença do Senhor e como a serpente fez isso? Eu quero que você avalie isso comigo. Quem está com Bíblia na mão aqui? Quem trouxe Bíblia? Então, eu vou precisar que você acompanhe na Bíblia, porque eu vou falar muito rápido, talvez o telão não vai acompanhar. Veja Gênesis 3 agora, a primeira ação da serpente na Bíblia. Ok? A primeira vez que a serpente fala na Bíblia. Qual é o encantamento da serpente? Como ela usa estratégias para provocar a desonra? Quem está ouvindo, diga amém. Ok. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Primeira característica que a Bíblia nos revela sobre a serpente, que a serpente é o quê? Astuta, ou seja, tudo que ela faz ela pensa antes, ela planeja antes, fala com Adão, fala com não, fala com ela. Então, se eu for falar, com... como eu vou falar? Tudo foi pensado. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos fortalecer no Senhor para a gente não cair nas astutas, ciladas, ciladas planejadas do diabo, ok? Então, a astuta serpente, ela pensou. E agora a Bíblia diz. Ora, a serpente era o mais assunto de todos os animais selvagens do que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Essa disse à mulher, ele NVI diz, essa perguntou à mulher. Foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Perceba que a primeira fala, o primeiro veneno destilado do inimigo, foi uma pergunta. Foi o quê? Uma pergunta. O inimigo sempre vai se aproximar trazendo dúvidas no coração das pessoas. Dúvida em relação à liderança, dúvida em relação às pessoas, dúvida em relação a Deus, dúvida em qualquer circunstância, qualquer oportunidade. Sempre trazendo dúvida, porque a dúvida é o oposto de quê? Da fé, sem fé, possível agradar a Deus, e a fé é tudo na vida de um crente, inclusive nós somos chamados crentes crente, porque a gente crê, que a gente tem fé. E a Bíblia diz que tudo não é por fé, se é veio da dúvida, é o que Pecado. Então, sempre vem com uma dúvida. Agora, o detalhe que eu quero lhe mostrar aqui não é, não é este, é outro. Veja aqui. A Bíblia diz assim. A serpente era o animal mais astuto de todos os animais selvagens, selváticos, aqui no... Revista Almeida, que o Senhor Deus tinha feito. Eu gostaria que você olhasse um detalhe no capítulo 2, quando o Senhor agora cria o homem e começa a ter um relacionamento com Adão, ok? Capítulo 1, um, o geral da criação, Capítulo 2, um parêntese específico de quando Deus criou Adão e começa um momento pessoal com ele. Você vai perceber o seguinte, no versículo 4, Gênesis 2, 4. Quem está me acompanhando? Então acompanhe direitinho. Esta é a Gênesis do Senhor, esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Quem criou os céus e a terra? Quem foi, gente? Deus. Não, diga comigo, Senhor Deus. Senhor Deus. Ok, eu vou pedir a você um favor. Toda vez que eu ler um versículo agora, e a palavra Senhor Deus aparecer no texto, eu quero que você diga em voz alta, Senhor Deus, tudo bem? Então, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 4, capítulo 2, quando começa o um relacionamento Deus e homem, Criador, Criação. Tá? Vamos repetir o versículo 4. Esta é a Gênesis dos céus, quando foram criados, quando o Senhor, Senhor Deus o criou. Ok, versículo 5, eu vou ler em Univei. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus. não tinha feito chover sobre a terra. Versículo 7, então o Senhor Deus. formou o homem do pau da terra e soprou nele, na, o fôlego de vida em suas narinas. Versículo 8. Ora, o Deus. tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara, versículo 9. Então o Deus. fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Versículo 15. O Deus. colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. 16 e o. Ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 18. Então o? Senhor. Declarou. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Versículo 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o? Senhor. Trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Versículo 21. Então o? Fez cair, fez o homem cair em sono profundo. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas. Fechando o lugar com carne. 22. Com a costela que havia tirado o homem, o. Fez uma mulher e a levou até ele. Capítulo 3, versículo 1. Continua a narração. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o. Tinha feito. E esta perguntou à mulher: Foi isso mesmo que não, veja o detalhe, foi isso que Deus falou, note que quando a serpente vai conversar com Eva, omite a palavra Senhor, tudo que Adão conhecia sobre Deus, é que não só era Elohim, ele era Senhor, ele era o dono, ele era aquele que detinha o poder de todas as coisas. E na hora que a serpente vem para Eva, já começa a desonra e começa a eliminar a palavra Senhor, dizendo, olha, ele pode até ser seu Deus, mas não permita que ele seja o seu. Senhor porque o que o diabo mais odeia é o fato de Deus ser Senhor, porque foi o senhorio e Deus ser é dono de todas as coisas que o expulsou do céu e o lançou sobre a terra então o inimigo odeia o fato de ter liderança, de ter alguém sobre, de ter um senhor sobre ele, e ele tenta jogar isso em cima do homem, ele tenta impor isso sobre Eva, sobre Adão, e dizendo, você pode ser independente, você pode ser dono do seu próprio nariz, você não tem que caminhar com ninguém, você pode estar aí na igreja sem discipulador, sem líder, olha esse negócio, é tudo babuzeira que estão falando por aí, você tem o Espírito Santo dentro de você, você não precisa de nada disso, e começa a criar essa ideia de independência, você não precisa de liderança, você não precisa de pastor, tem gente que até tem esse negócio: não precisa de pastor, não precisa de nada disso. Todo mundo é dependente, todo mundo é, é pastor de si mesmo. Você já ouviu essa? Não é uma estratégia desde o Éden. Desde o Éden, onde o inimigo trabalha para desassociar pessoas de Deus, desassociar pessoas de liderança. Quem está ouvindo? Você está ouvindo ou não? Agora você sabe que é incrível que a palavra Senhor Deus aparece 12 vezes. Coincidência, né? Mas é porque Deus é dono, ele tem um governo. Querido, não permita o inimigo colocar na sua cabeça que você pode andar sozinho. Não é bom que o um homem esteja só. Você não nasceu para andar sozinho. Até os discípulos de Jesus, Jesus mandou de dois em dois. E o maior exemplo de discípulo é o próprio Jesus Cristo, que a Bíblia diz que se esvaziou. É o processo que é nós, né? Ele se esvaziou para ele ser obediente. Ele tinha todo o poder, ele tinha toda habilidade, tinha todo conhecimento, toda sabedoria, para fazer tudo sozinho. Mas ele anudou-se a si mesmo. Para poder ser obediente ao Pai. Ele é o exemplo. Quem está entendendo? Eu já vou orar. Está chegando o final. Deus não aguenta esse negócio. Quando Deus viu rebeldia, imediatamente expulsou do céu. Os textos que a gente viu, que não deu para olhar os detalhes, mas depois você analisa, imediatamente eles correram para resolver. Não pode deixar essas coisas crescendo. E o último exemplo que eu gostaria de dar, é no capítulo 12, não precisa ir lá, porque você conhece o texto. No capítulo 12, a Bíblia diz que Moisés casou com uma etíope, uma mulher da Etiópia, e a irmã dele não gostou, o irmão de Moisés não gostou, Miriam e Arão. Lembram dessa história? Miriam e Arão, eles não gostaram da ideia de, de Moisés se casar. Eu, pessoalmente, acredito que, que foi uma segunda esposa. Tem, tem gente que disse que não, que era a mesma, mas... Qualquer forma, assim, ele ficou viúvo, quis casar de novo, não queria ficar velhinho sozinho. Não gostaram da ideia. E eu acho que interessante que eles começam a criticar Moisés por uma questão pessoal, nem é nenhuma questão ministerial, uma questão familiar. Mas Moisés é um ungido de Deus. E a Bíblia diz que falaram contra Moisés e começaram a dizer assim: Será que Deus só fala através dele? Deus não fala conosco também? Olha aí o senso de injustiça, autossuficiência, prepotência e chegando ao nível de desonra. E o que me chama a atenção são duas coisas que a Bíblia diz, e o Senhor ouviu. Diga comigo, o Senhor ouviu. Sim. Deus ouve. Deus ouve toda murmuração, toda crítica à liderança. Eu ensino as ovelhas e os discípulos lá em Salvador eu queria passar isso para você também, querido ungido de Deus é ungido de Deus deixa Deus tratar nenhum de nós é perfeito, nem você você também é ungido do Senhor, mas entenda algo se você não gosta de alguém não critique esse alguém ah, eu não gosto desse cara da televisão ah, esse cara é dinheirista esse cara... querido, não fala nada não Fica quieto, você não sabe o que você está falando, porque o que você está falando, Deus está ouvindo, Deus não pediu a opinião de ninguém a respeito dos servos dele, Deus escolheu, eu disse que a unção respeita a escolha, não é a experiência, você não tem noção do que você está falando O que você está fazendo Ah, mas você vai apoiar Eu não estou apoiando ninguém, eu só não estou falando dele Quem entendeu, levante a mão por favor Aí a Bíblia diz assim Olha o que a Bíblia diz Números 12 E Deus ouviu E o versículo seguinte diz E Deus desceu o Criador, o Senhor dos senhores, disse, essa situação de rebeldia, eu vou tratar não daqui de cima. E Deus desceu e disse, Moisés, Arão e Miriam, os três vem para cá. E os três foram até o tabernáculo e Deus disse, Moisés, fica aí, vem para cá agora, Miriam e vem mais perto, Arão e Deus olha olha como Deus assume a causa isso é tão lindo, Deus assume a causa do líder de Moisés, ele diz assim quando tem um profeta no meio de vocês, eu falo com ele através de sonhos, durante a noite ele tem um sonho, de vez em quando eu dou uma visão mas com Moisés não é assim Moisés é mais que um profeta é meu amigo, eu falo com ele, face a face, aí Deus faz uma pergunta, que a gente não pode esquecer, e Deus diz, por que vocês não tiveram temor, de falar contra o meu servo? E a Bíblia diz, uf, uf, e o Senhor os deixou, e Miriam ficou leprosa. Lembra da história, não é? Arão ficou bonzinho. Rapidinho ele mudou. Foi um forte impacto emocional, espiritual e tudo mais. E ele foi logo para Moisés e até chamou de Senhor. Meu Senhor, meu Senhor. Por favor, não deixa Miriam ficar assim. E aí Moisés, o homem mais manso da terra, foi lá e foi ainda interceder, e ele disse, Deus cure Senhor, em outras palavras, Deus perdoe o pecado da rebeldia, e Deus responde Moisés, dizendo Moisés, você está me pedindo para eu perdoar o pecado da rebeldia? Você está pedindo para eu, eu desconsiderar o que acabou de acontecer? E Deus disse, Sião se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela não teria que ficar sete dias envergonhada dentro da cultura judaica? Não estou dizendo que é uma coisa bonita, mas um pai chegar a um ponto e dizer, cuspi, é porque aquela atitude foi uma repugnância. Algo de alto nível de agressão, de dizer, não aceito, não aguento isso. E Deus, quando colocou a lepra nela, Deus disse, é isso que eu sinto. É como se eu não aguentasse a situação. e Não aceito levantar a voz, criticar, murmurar, falar mal daqueles que eu chamei. Quando eu chamei, eu já sabia que tinha problema. Quando eu chamei, eu já sabia que tinha limite. Quando eu chamei, eu já sabia que tinha dificuldade. Mas, mesmo assim, eu acredito que ele vai ser diferente, que ele vai crescer, ele vai poder ser usado por mim. Então, olha, a gente pode entender de uma outra maneira também esse texto. É que quando alguém fala mal de pastor, fala mal de ungido, é também como se cuspisse na cara de Deus. E dissesse, eu não gosto desse homem que você ungiu. Eu não aceito esse homem que você escolheu. Rebelião mexe com Deus. agora você já parou para pensar por que só Miriam ficou leproso? quantos aqui já pensaram por que Arão não ficou leproso? você já teve essa pergunta? eu vou dizer você sabe por que Arão não ficou leproso? porque algo lhe protegeu, porque ele cometeu o mesmo pecado o que protegeu Arão foi a capa de sacerdócio que ele tinha porque se ele ficasse leproso, ele seria imundo, e as leis do sacerdócio proibiam o sacerdote ficar impuro, ele não podia, se, ele não podia fazer, tinha uma série de leis que ele tinha que observar para ele não se tornar impuro, então se Deus colocasse lepra nele, Deus estaria quebrando a própria lei, o próprio princípio que ele estabeleceu, quem entendeu? Então a unção que estava sobre Arão, o protegeu desse juízo mas a rebeldia sempre alcança a pessoa, se ela não mudar de coração chegou um dia que Deus olhou para Moisés e disse Moisés chamarão para o monte, e os dois subiram ao monte, e quando estavam lá em cima, Deus disse para Moisés, tire a capa dele, tire aquela capa, tire a estola, e quando Moisés tirou, o juízo caiu, e ele morreu, Tem gente que faz besteira, que fala bobagem e está se valendo na unção que tem, achando que nada acontece. Você sabe o que Deus fez com Arão? Deus podia ter matado, em vez de colocar lepra, podia ter matado, como fez com os filhos, não foi? Mas Deus estava dizendo assim: não, eu ainda preciso de Arão, eu vou usar ele um pouquinho. Quando eu terminar, terminou. E tem gente que é ungido. E está se valendo na, ação, na unção e achando que porque é ungido, pode falar mal de outro. Só porque é ungido, só porque tem capa, só porque tem um manto, só porque tem uma unção, acha que pode ferir a unção do outro. E Deus está dizendo assim, ele, o cara está achando que está bem, porque não está acontecendo nada, a igreja está indo, está crescendo, ele foi rebelde, saiu, abriu uma outra igreja, levou um bocado de gente, ele acha que está prosperando, está tudo certo, mas ele, é só porque tem uma capa, mas Deus está dizendo, não, não, não, não, é porque eu vou usar você umas semanas, eu preciso de você de alguns meses, eu preciso de você de alguns anos, mas no dia que Deus disser, tire a capa, Deus agiu, porque a rebelião não fica sem tratamento, a soberba precede a queda. A única mudança que pode haver, a única coisa que pode nos libertar disso é um profundo arrependimento em nosso coração. E bater no peito e dizer, Senhor, me livre dessa natureza. Eu a tomo posse da nova criatura que eu sou em Cristo Jesus. Mas eu tenho que manter essa velha natureza na cruz do Calvário. É como o texto que foi lido... O, te, o homem terreno, todo mundo já viu Está na hora de manifestar o celestial O um novo homem, o um novo pai, o um novo líder, um o novo, um novo pastor Por que, que Deus nos trouxe essa palavra? Eu não sei Mas eu só sei de uma coisa Que eu tive uma convicção muito séria Eu não gostaria da minha primeira visita em João Pessoa Falar sobre rebeldia, gente Não gostaria Em tanta mensagem de ânimo mas Deus sabe, quem sabe tem alguém aqui na rota do perigo, e Deus está com tanto amor, com tanto carinho, Ele está despertando o seu coração, dizendo, se arrependa, não faça isso, pare de falar isso, pare de pensar isso, pare de tentar juntar agregadores, pare de agregar gente para pensar igual você, quem sabe tem um pastor aqui, que está discernindo algo e Deus está dizendo, veja, e Deus vai lhe dar sabedoria de como tratar isso, com sabedoria, com amor. Mas a minha oração é, é que isso tenha provocado temor no nosso coração, em entender que com os ungidos do Senhor nós não vamos tocar. A Bíblia diz, coisa terrível é cair na mão de Deus, não é isso? Então, eu quero orar com a igreja, quero orar com vocês hoje, pedindo ao Senhor, que nos dê a, a graça dEle e a misericórdia também. Que possamos começar essa oração dizendo, Senhor, Tu és justo, Tu és justo. De Deus não pode vir injustiça. Vamos orar. Fique à vontade, de pé, de joelhos, sentado. Pai Santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Desde João Pessoa Nós invocamos o teu nome Senhor Tu és o mesmo Deus Ontem, hoje e eternamente Não há ninguém como tu Não há outro igual a ti Tu és santo Santo Santo Nós queremos reconhecer Senhor Deus nessa noite De que Nada que o Senhor faz é injusto Teus juízos são justos. De Ti não pode vir maldade. E queremos, Senhor Deus, colocar o nosso coração de forma bem consciente de que Tu és perfeito em todas as Suas decisões. Se há algo que eu não estou gostando na minha vida, se há algo que eu não estou feliz, ó oh Deus, com a minha vida. Senhor, eu não vou cometer isto, não vou culpar o Senhor achando que o Senhor não me ama, que o Senhor não está me vendo, que o Senhor está me punindo, ó oh, Senhor Deus, hoje eu clamo. Se há um senso de injustiça No coração da igreja Senhor eu clamo hoje Que sejamos Senhor Deus Libertos ainda esta noite Eu entendo meu Deus Que muitas coisas que eu estou passando E sofrendo hoje são resultado De as escolhas que eu tomei De decisões que eu tomei E eu não tomei corretamente Por isso eu te peço perdão Perdão Perdoa cada um de nós de alguma maneira que atribuiu ao Senhor alguma falha. Que atribuiu ao Senhor alguma injustiça Nos perdoe por essa loucura Nos perdoe por essa bobagem Nos perdoe por esse sentimento equivocado Senhor, hoje clamamos a Ti Nós pedimos Senhor, nos perdoe Quem aqui pode dizer Senhor, me perdoe Me perdoe, me perdoe Por qualquer senso de injustiça Que eu deixei crescer no meu coração Em relação a meus pais A minha mãe, meus líderes Meus, meus chefes eu clamo hoje em nome de Senhor, do Senhor Jesus vem, vem, vem limpar meu coração Tu és justo Senhor Tu és justo Tu és justo, Diga, tu és justo Senhor Tu és justo tu, Em todos os teus caminhos Tu és justo Em todas as tuas decisões Vai dizendo isso Diga, tu és justo Em todos os teus caminhos Em cada decisão que o Senhor toma A justiça é perfeita É santa Tu és perfeito Em cada decisão O tempo que o Senhor quer agir na minha vida Da maneira que o Senhor quer agir na minha vida Tu és justo Senhor Tu és justo Eu aceito Eu aceito a sua maneira de agir Eu aceito a sua maneira de fazer Eu aceito Senhor eu aceito, eu aceito Senhor, eu aceito eu não quero ser independente de Ti quem pode erguer os braços e dizer eu dependo de Ti Senhor eu dependo de Ti, diga sem Ti eu não posso fazer nada sem Ti nada podemos fazer Senhor eu não quero ser autossuficiente o mundo me ensina o mundo me provoca que eu tenho que ser autossuficiente Deus, mas não, não, não na vida espiritual, não com o Senhor não eu dependo de ti, tu és o meu Deus, diga tu és o meu Deus, tu és o meu Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, todo dia, eu te preciso do Senhor agora, eu preciso do Senhor nessa hora, Senhor, venha ao meu encontro, venha ao meu encontro Senhor, venha ao meu encontro, hoje eu te clamo, eu te clamo Senhor, Remove toda a autossuficiência dentro de mim Toda independência dentro de mim Hoje eu peço, perdoa-me Senhor Perdoa-me quando eu começo a me apoiar nas minhas, minhas habilidades Quando eu começo a colocar, Senhor Deus a, a minha confiança nos meus talentos, nos meus dons Me perdoe Senhor Porque se eu tenho algum dom, foi o Senhor que me deu Se eu tenho algum talento, foi o Senhor que me entregou Eu não vou me apoiar Senhor Tua palavra diz, maldito homem que confia no homem às vezes confiamos tanto em nós mesmos, e nos tornamos independentes, não estamos tão presentes, não te buscamos mais, não oramos tanto mais, não temos comunhão com o Senhor, porque achamos que temos tudo debaixo do nosso controle, Deus, nos perdoe, nos perdoe Senhor, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa vida, perdoe todo o orgulho do nosso coração, perdoe todo o orgulho do nosso coração, Senhor, toda a soberba que há dentro de mim, oh Deus, eu te peço, você consegue clamar hoje, dizer, Deus tenha misericórdia de mim, se há algo dentro de mim que eu não estou vendo, mas o Senhor sabe tudo, eu te peço, me ajude, não me deixe Senhor Deus, deixar essa raiz crescer, em nome do Senhor Jesus, é o teu filho, hoje eu clamo, Remove todo orgulho de dentro de mim, Senhor. Remove, Senhor Deus. Eu não quero meu coração se elevando, eu não quero me exaltando. Porque, Senhor, remove a vaidade, tira a vaidade de dentro de mim, Senhor. Eu quero levar a cruz do Calvário, Senhor Deus. Toda vaidade, todo orgulho, toda soberba, toda altivez de espírito. Hoje eu te clamo, Senhor. Hoje eu te clamo. Trate comigo. Peça ao Senhor agora, diga, Deus, trate comigo. Trate comigo. Transforme a minha vida, Senhor transforme a minha vida, em nome de Jesus, eu não tenho fé em mim mesmo, eu tenho fé no Senhor, Senhor eu quero me submeter, mas eu também quero me sujeitar, eu quero me submeter, mas eu também quero me sujeitar, Senhor Deus, eu não quero, eu não quero fazer as coisas por obrigação, a Tua palavra diz que nem oferta o Senhor aceita, quando é por obrigação, o Senhor aceita quando é por honra, quando tem alegria no coração, Deus, eu não quero te obedecer por obrigação por medo, Senhor, eu quero fazer por amor, eu quero fazer, Senhor porque te amo, porque eu quero honrar o teu nome Espírito Senhor Deus, hoje eu clamo, cada vida que aqui está, perdoa no Senhor Deus, cada um que se levantou ó Deus, que não concorda que não aceita, e levantou discórdia, Senhor Deus, ó Deus eu clamo, se foi no passado, se foi dez anos atrás, se foi dez dias atrás, hoje eu clamo Senhor Deus tem misericórdia, liberta-nos Senhor Deus desse mal, liberta-nos dessa natureza, Senhor Deus antiga que quer descer da cruz e ainda tenta governar Senhor Deus o nosso dia. Hoje eu te peço, tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas o Senhor dá graça aos humildes. Oh, Jesus, eu quero aprender contigo. Quem pode levantar as mãos em direção a Jesus? Jesus disse, aprendam comigo, eu sou manso. Aprendam comigo, eu sou humilde de coração. Jesus, eu quero aprender contigo, Senhor. Eu rejeito o orgulho. Diga, eu rejeito o orgulho. Diga, Senhor, eu renuncio toda soberba. Eu renuncio toda soberba dentro de mim. Eu rejeito o orgulho dentro da minha vida. Jesus, eu quero teu coração, transfere esse coração para mim, transfere esse coração, eu quero teu coração humilde, eu quero aprender a ser manso, oh Deus trabalha comigo Senhor, me liberte me liberte hoje à noite Senhor faz uma obra dentro de mim Senhor vem me convencer do pecado e da justiça do juízo, vem Espírito Santo mostrar no um caminho perigoso vem Senhor Deus me tirar dessa rota dessa porta Senhor Deus que se abriu Senhor de um caminho errado hoje eu te peço, eu te peço não me resista, clame ao Senhor diga não me resista Senhor não me resista, eu me humilho diante de Ti eu me humilho diante de Ti Senhor hoje eu busco a Tua face hoje eu busco a Tua presença ó oh, Deus ó oh, Deus Tu és o Senhor da minha vida quem pode dizer, Ele não é só Deus? Diga, Tu não és apenas Deus, Tu és Senhor também. Tu és o meu Senhor. Eu faço questão de dizer isso. Tu és o meu Senhor, não apenas Criador, Tu és o dono da minha vida O Senhor tem todo o direito Vai dizendo ao Senhor Diga assim, o Senhor tem todo o direito na minha vida Pode fazer o que o Senhor quiser, Senhor Pode fazer o que o Senhor quiser Tu és o Senhor, eu te entrego tudo Tudo é Teu, tudo é Teu Minha casa é Tua, minhas finanças são tuas. Minha saúde é Tua, minha família é Tua Tudo te pertence Tu és Senhor, vai dizendo Tu és Senhor Eu não quero nada de volta para mim Tudo é Teu, tudo é Teu, Senhor Tudo é teu, Tu és o Senhor meu dono, meu dono me perdoe quando eu fosse a barra, me perdoe quando eu tentei fazer as coisas do meu jeito, me perdoe quando eu resisti à Tua vontade e eu fiz a minha vontade me perdoe, me perdoe Senhor, me perdoe, me perdoe me perdoe me perdoe perdoe cada um de nós que falou contra um pastor, que falou mal de uma autoridade às vezes falamos de forma louca, como Arão disse, loucamente eu cometi esse pecado. Às vezes a gente critica, deus servos, servas na televisão, na internet. E a gente não entende que estamos atraindo algo que não queremos. Tenha misericórdia de nós. Senhor, traz consciência, traz temor ao nosso coração que tomamos, possamos tomar uma decisão hoje à noite, nunca mais do resto da nossa vida vamos emitir uma opinião contrária ou de crítica a alguém que o Senhor levantou. Tem misericórdia, Senhor. Cura a nossa vida. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Gostaria que, que você, só mais uma vez Erguesse os braços para o Senhor A Bíblia diz que o sangue foi derramado para o perdão dos pecados O sangue de Jesus E cada sangue que Jesus derramou de cada lugar do seu corpo Tem um propósito específico E quando Jesus recebeu os açoites ele estava ali recebendo uma punição Como se ele fosse um rebelde O castigo Que nos trouxe paz Caiu sobre ele E esse sangue Que brotou das suas feridas Foi por causa das nossas transgressões Por causa das nossas iniquidades Por causa da nossa rebeldia E hoje eu gostaria que você clamasse uma gota do sangue que brotou das feridas de Jesus, por causa daqueles açoites. Daqueles Uma gota é suficiente. Você pode imaginar você, diante da cruz, e o sangue que brotou das, das feridas dele, caindo sobre você. Nesse sangue agora cai sobre a sua vida. E esse sangue agora começa a absorver Começa a extrair Começa a arrancar Desde a raiz, desde a infância Começa a arrancar Toda inclinação de rebeldia Toda inclinação de rebeldia Agora o sangue de Jesus Começa a extrair Começa a tirar agora todo o senso de injustiça O sangue de Jesus Começa agora a remover Toda a autossuficiência O sangue de Jesus começa a tirar todo o orgulho Veja o sangue sugando o sangue extraindo e puxando toda a soberba, toda a desonra, a liderança, começa agora a tirar do seu corpo da vida e vai à cruz. E o sangue de Jesus lança na cruz o calvário e seja destruída desde a raiz toda rebeldia é em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E esse sangue que está sobre nossas vidas agora. Se levanta como uma muralha de proteção ao seu redor, guardando você de todo veneno da serpente, de todo encantamento da serpente, de toda sedução, todo engano da serpente. Declaro sua vida guardada, protegida de do sangue do Cordeiro. Você ouve a voz do Senhor. Você sabe que Deus é justo e é santo você é dependente e se agarra em Deus com todas as suas forças você não quer andar sozinho na casa de Deus e no reino de Deus você é humilde de coração, você é manso de coração, você tem essa herança da parte de Jesus e você dá honra a Deus, honra aos seus irmãos, honra a quem merece honra, você dá, porque você tem um coração generoso e abençoador, assim eu declaro, assim é o seu coração, por causa da transformação que há, no sangue de Jesus Cristo, quem pode dizer amém Jesus, obrigado Jesus, glória ao Senhor, glória ao Senhor.